Só tenho uma coisa pra dizer pra vocês, eu estou muito, muito, muito empolgado Meu Deus do céu E aí, gente, sejam todos muito bem-vindos É o Bigodão na área Mano, mano do céu, eu tô até eufórico, cara Porque finalmente esse dia chegou, mano O dia da minha segunda lendária É hoje, vai ser hoje, é hoje, é hoje É ah, hoje, mano, nesse vídeo Eu tô muito empolgado, vocês não tem noção A vontade que eu queria de... Ter uma segunda lendária Eu acho que todo mundo que começa no Clash Royale né, Tem esse desejo obsessivo por lendárias Não sei se depois fica mais de boa, não sei Mas eu só sei que eu queria muito E eu consegui ganhar o desafio 2S2 Esse triste desafio, não é mesmo? <risos> Cara, é difícil, é muito difícil Tem gente que foi de boa, mas isso é muito relativo Como é sorteado quem vai ser teu parceiro É uma coisa que... Tu pode ir nove vezes com cara bom Ou tu pode ir várias vezes com cara ruim Ou enfim, né? Mas enfim Não é impossível, dá <risos> Dá para ganhar esse desafio Eu ganhei e eu vou abrir esse baúzinho Lendário aqui com vocês, cara Lembrando, lembrando Uma coisa muito importante que eu preciso falar para vocês Esse baú lendário Quase que não foi de graça para mim, tá? Porque eu gastei muita gema Tentando e tentando E tentando e tentando, até Consegui, mas veio, né? Deu certo. Ó, já estamos aqui dentro do Clash. Primeiramente, né? para dar aquele início maravilhoso, vamos abrir esse baúzinho grátis, né? Vai que vem uma lendária no baú grátis, no baú de madeira. Aí o título do vídeo vai ser. Ganhei duas lendárias no Clash Real. Hein? Aí o cara ia ser muito cagado, ia ser muito cagado mesmo. Mas enfim, vamos abrir esse baúzinho grátis aqui, né? Opa, 79 de ouro, vamos abrir até mais rápido aqui, porque enfim, o importante do vídeo de hoje é, é o baú lendário que tá nos esperando ali Já vou mostrar para vocês aquele baúzinho lindo, maravilhoso, servinhos, mega servo, legal Vamos abrir esse baúzinho de prata aqui, ouro, cabalão de bárbaros, morcegos E vamos abrir outro aqui, ouro, três mosquiteiras e as flechas, beleza E o baúzinho da coroa, né? o famoso baú da coroa, que é um baú que eu sou feliz porque sempre vem bastante coisa boa, né? Eu sou feliz. <risos> que fora, João. Pode pessoa se esse umzinho estivesse piscando, mano. Ia ser lindo e maravilhoso o negócio. Ia ser lindo e maravilhoso, mas não tá. Vamos ver que carta veio. Oh, uma carta épica, lançador. Boa! Show! E... E... Ai, mano! <risos> meu Deus, meu Deus, meu Deus. Calma, João. Calma João Sabe o que é o mais complicado do baú lendário? É que tu clica nele e já vem a carta do baú lendário né? já, já, já vem a lendária Tipo todos os baús tem um processo ali Vem vindo uma Até chegar tu vai nesse suspense Aqui é muito direto mano É muito direto Isso me deixa eufórico, nervoso Cara, sem mais enrolação Bruxa Sombria, beleza Supercell, show, obrigado É nóis, tamo junto Vamos ver, vamos ver É agora, é a hora Oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi. Ai! Cemitério, mano! Eu queria muito cemitério! Cemitério, mano! Cemitério, mano! Cara, eu queria muito cemitério! Vocês não tem noção! É uma carta que eu queria muito! Mano do céu! Que Legal, ai que legal Que delícia, que gostoso, que tudo Como é bom ganhar é lendário Valeu a pena Ter gastado tantas gemas, ter tentado Várias vezes, não ter desistido né? Cara, pra quem tava muito Bravo, no vídeo passado Cara, que dia feliz, que dia Felizão, mano, cemitério, uma lendária Muito boa, Aí eu gosto Muito quando eu vejo o pessoal usando assim, eu fico Uau, que legal, usando bem, né, o cemitério Né, mano, do céu que show, minha segunda lendária em cemitériozão Beleza, obrigado Ai, Delícia, delícia e agora vamos abrir esse baú aqui né? O baúzinho da estratégia né? Mil, cem, mil e cem. Exatos, 1100 de ouro Bombardeiro, Bárbaro de Elite Aí vem uma lendária, de pessoa! Aí o cara quer demais né? X-Besta ah, para compensar o cemitério, tem que ver mais besta agora, né? Olha isso, mano. Aqui já o cemitériozinho ali dentro do meu do meu arsenal de cartas. <risos> Brincadeira, eu tô construindo ainda aqui uma meu banco de dados de, de cartas do Clash Royale. mas tá bom o negócio. Cara, eu, eu vou parar até. Eu, mano, eu vou parar o vídeo até por aqui, né? Porque assim pode. Alguma coisa pode estragar. Vamos continuar bem, vamos continuar feliz. Então é melhor, é melhor acabar o negócio por aqui. Cara, não esquece de deixar o seu like aqui embaixo do vídeo e também de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, é, né, cara. Se você ainda não é inscrito, se inscreva aqui embaixo, tem um botãozinho inscrever-se. É meio tosco falar, é por isso parece que eu tô ensinando as pessoas a se inscrever Como se você já não soubesse, não é mesmo? Se inscreve aí embaixo Para esse dia ficar muito, muito melhor, se inscreve e o seu like Espero que todos tenham gostado do vídeo Um beijo no coração de cada um de vocês E valeu!